My driver, Lucas aqui e hoje eu acho que vai ser o primeiro vídeo aqui do canal na qual eu gravo dirigindo, ou segundo, não sei, não lembro, mas é o seguinte, eu tô indo lá pra Jurubatuba buscar umas encomendas lá do, da minha loja do Mercado Livre, que agora eu tô fazendo estoque físico, mais mercadoria e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre o Bora que eu deixei de avisar sobre você para vocês, né? Referente ao lançamento que ocorreria lá para o dia 25 de, de abril. Agora, e que aconteceu? Porque não lançou tipo, o aplicativo? Tá funcionando? Não tá? Que aconteceu com o Bora? Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu até o momento não trouxe mais informações do Bora aqui no canal. Que eu estava esperando passar um pouco essa época de pandemia, porque assim como qualquer outro aplicativo, teve as suas operações reduzidas, teve um desfalque assim, na quantidade de passageiro, teve, teve um, um baque devido a essa pandemia. E o Bora Brasil, que estava com seu lançamento programado para o pro finalzinho de março e abril, também teve o mesmo problema que qualquer outro aplicativo, qualquer outro comércio na cidade de São Paulo, em qualquer outra cidade, e, então Bora, ele aconteceu que ele teve o seu lançamento adiado, eles prometeram que fariam os primeiros testes no dia 25 de abril agora, e pelas informações que eu recebi, sim, já iniciou alguns testes no novo aplicativo para alguns motoristas, eu não fui contemplado com a, o novo o teste do, do motorista, Divulgar a empresa, né? Eu, o Marcelo, depois foi o Samuel, depois foram outros youtubers aí que começaram a também divulgar o Bora. E a gente não recebeu, pelo menos eu não recebi a atualização do aplicativo. O aplicativo continua lá do jeito que tá. Mas ele tá sim funcionando. Funcionando que é uma beleza. Se você tiver alguns é, passageiros particulares e quiser utilizar já o Bora para ter toda aquela segurança do botão de pânico para já cadastrar ele como favorito e tudo mais, você já pode cadastrar os seus é, passageiros particulares que ele está funcionando, mas naquela versão básica, eu recebi a informação que agora no começo de maio eles já vão começar a fazer a campanha de marketing, eu espero sinceramente que eles façam, porque eu tô que nem vocês, eu sou motorista também, eu estou dependendo da informação que e devido a essa pandemia aí, eu acredito também que você tenha que ter um pouco mais de consciência e também esteja ciente que o aplicativo, como qualquer outro, o Bora Brasil como qualquer outro, também passou por essa dificuldade aí que está todo mundo passando. Então, se você é motorista e se cadastrou lá no, no comecinho de março, quando eu fiz o, o vídeo divulgando o Bora e tudo mais, não se preocupe que vai ter o lançamento, eu vou trazer outro vídeo aqui explicando mais sobre o lançamento, eu já pedi algumas informações para o presidente lá, para o filho do presidente e para o meu líder de rede, Davi, para ele me explicar mais como é que está o andamento e tudo. Mais, e vou trazer mais informações aqui para você, beleza? Esse é um vídeo rápido só para me deixar um pouco mais é, informado de vocês do que está acontecendo com o Bora Porque eu acredito que muitos aí estão sem informação nenhuma Se cadastrou e não recebeu mais nada de informação Eu não fiz mais nenhum vídeo nem nada disso Mas não se preocupe, o Bora vai lançar e eu acredito sim que ele vai ser um grande, um grande aplicativo eu vou ser sincero para vocês. Vocês podem ver que aqui no canal eu estou divulgando o Bora Brasil e a City. São dois novos aplicativos nacionais e brasileiros que eu acredito que têm um grande potencial qualquer aplicativo que aparecer, entrar em contato comigo e eu ver que tem um bom potencial que possa ajudar você motorista, eu não vou medir esforços para divulgar, as pessoas falam, ah, mas você ganha por indicação e tal, sim, eu ganho como indicação como qualquer outro motorista que possa indicar algum motorista aí, você também pode indicar, você pode também ganhar, então você não tem o que ficar chorando por esse de indicação, mas é isso. Qualquer aplicativo que aparecer que possa ajudar o motorista que tem uma proposta melhor do que a Uber e a 99 que hoje em dia está explorando a gente, eu vou sim trazer informações sobre eles, beleza? Vou ficando por aqui, deixa eu continuar dirigindo aqui, que eu não sei como é que os youtubers aí conseguem gravar dirigindo, eu não consigo ficar olhando para a câmera e ficar olhando para frente aqui. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!